I don't know. Dina, where are you? ela, é né? Eu parece uh, so, the yeah, muito mm. ah, o lugar que ou oh, não, o jogo mineiro Deixa eu, aqui. eu lá. Vale. There were a bunch trying to mm. me out around here. Mm. Mm. Eu you que know you know <laughs> realize que out of the school, e que nós matamos seus amigos, eles estarão em força looking for us. Mm. Não acredito pessoas não são como nós. O que se refugiados? O que se não sei, Não parece que eles they disso. não mapa Não. Ah, eu tenho que achar. Ah, que bom, velho. Nossa, que louco. Curti, curti, curti demais, véio. Aqui eu já estou numa área diferente e vou ter que achar o mapa. Tá, como eu disse, a gente tem que encontrar o mapa. Se vocês estão percebendo essas paradas, hein? eu acho que praticamente todos os vídeos tem umas paradas, tipo... Uh, o personagem para e tudo, do nada, ele volta assim, meio estranho e, sei lá, talvez tá o cenário aqui, a iluminação, o de também é meio estranho. É que cada 30 minutos de vídeo eu paro a gravação, vejo se está tudo certo e volto a gravar. A cada 30 minutos de vídeo. Então deu 30 minutos, aí vai ter essa parada. Deu outro 30, deu, vai ter essa parada. Tipo isso. Então é por isso Eu dou uma parada real... Ô real... louco! Aqui não tem nada, sério. Isso aqui é pra nada. Então, só pra dar uma enxaguada no personagem. fala? o que tá fazendo pra cá não Opa, tá vendo? Aqui vai ter um mapa. Cadê o mapa? que há se o tio tá estava infectado, Left Behind, <risos> Ó, isso que ferra a minha sincronia nesse vídeo. Eu demorei 5 anos pra comentar sobre a fala dela, e aí eu acho que foi na hora. Kinnard-esque, Kinnard-esque, nome verdadeiro, Georgina Kinnard. 380, força 40, pressão só seria off champions. Uma advogada... Eu tenho que espirrar, tá? Então... Uma advogada brilhante com uma rígida... Uma advogada brilhante... Brilhante? Uma advogada brilhante com uma rígida fidelidade à lei. Kinnard, George para os amigos, é a advogada de defesa mais conhecida dos heróis que são acusados de negligência abuso de força, destruição de propriedade alheia e de colocarem imprudentemente pessoas em perigo. A sua notoriedade trouxe-lhe alguma atenção indesejada, mas seja por ser cinturão negro em aikido ou por ter toda a sociedade champions na sua lista de contatos, a maioria dos seus detratores é suficientemente inteligente para deixar fazer justiça em paz. Heroína. Top, top, top, top. Nada. TV Zão. Vamos pra cá. Aqui. Tá. Álcool. Gaveta. Prego. Parafuso. Ah. Não tem como, né? Não. Ah, pode ser, mas. sei se eu já tenho. Eu não vou gastar bala pra isso. Tá bom. Jogo, jogo. Não, não. não. Okay. Eu não achei o mapa, sério? Ou eu tô deixando ele passar? Não é possível que eu esteja deixando ele passar. Né? Se eu não achar o mapa, ferrou. Se eu não achar o mapa, ferrou. Demais. Eu preciso do mapa Merda e não dá pra pegar Ok, já vou Vamos ver se aqui tem tá alguma coisa não. Oxi, calma aí Me diz que aqui tem um mapa Tô preocupado véio, porque eu não achei o mapa até agora, tô com medo de ter de ir pra trás Não tenho investigado o suficiente véio. Eu quero investigar tudo, mas provavelmente já deixou um monte de coisa passar. Mas tá. Ok. Tá, calma aí. Deixa eu investigar aqui embaixo antes. Achei tá cheio pra galera. Ah, um jogo molotov no, no bicho. Pronto. Tá O bicho que estiver lá em cima eu jogo um molotov né? Aí eu já consigo pegar o um trapo. Pírula, pírula. Tenho... Nossa, só tem cinco, eu achei que tinha mais. Eu falta bastante ainda. Essa é a primeira vez que eu vou jogar um molotov também. Tá vou ver o efeito de fogo. Eu acho que eu vou jogar um molotov. Né? Eu não tem muita atenção, e tá? E... Ah, ele não vai se levantar, né? Ai! Ai! Deu pra uma Mas agora dá pra usar a cura. Que susto, mano. Aí ele, quando eu pisei no corpo, a ele se levantou. Ô, oh, louco, taco de beisebol. Aí sim. Explosivo. Primeira vez que eu tô cheio de outra coisa que não seja trapa. Porque explosivo só um que dá pra ver, só esse, que eu nunca usei também. Tá? Acho que eu nunca nem peguei na mão pra esses Agora eu peguei. Eu, provavelmente vou usar essas coisas, tá? É só que não chegou o momento ainda. Aí tá. Aí entra. Como se fosse a coisa mais rara que em jogo. Respirou aqui. Para álcool. Com certeza absoluta. Para álcool. Aqui. Ó. Tem uma carta ali em cima. Aqui. Tá bom? Pega sua carta. Pega sua carta. Chefe. Ixi, a letra tá tremida. Hein? Fui mordido. A Tina morreu algum tempo que andávamos a embebedar-nos nas nossas patrulhas. Este posto era uma merda. Não havia infectados nem cicatrizes e é longe de tudo. O irmão dela faz aguardente por isso. Bebíamos e falávamos. Isto durou meses. Estávamos a deambular pela mercearia quando uns corredores nos surpreenderam. Diga ao irmão dela que eu lamento. Eu tentei salvá-la. Digam a minha mãe que eu a... chefe. E adivinha? Não tem mapa. Deixa eu ver se eu consigo pegar o pano ou ele. ou eu tô cheio de um. Não é tá preciso. Tá. Vamos passar. Sai. Sai lindo. Pô, eu queria pegar um mapa, velho. Não tem como pegar esse mapa aqui mesmo. Que agora tá tudo borrado. Oxi. Aí ele faz isso com nada. Só porque eu tô segurando pra correr. Alguém me segura me bugando. Por que não eles mataram você e o Tommy quando eles tinham a chance? Não sei. Parece O Tommy não sei, mas eu acho é que eu tenho a corona. Né? Maybe. What? Could be that you just weren't who they were looking for. So they let you go. No, well, they did beat the shit out of us. The one guy, Jordan, kicked my face in. Yeah, but why do you think that they didn't finish? It the... doesn't matter. They fucked up. They did. Okay, oh. Eu também, sinceramente. What was the name of the girl? Tua, tu, tu no yeah. TV station. Lia. the a uh she the one You gonna ask her why they did it? Yeah. He was not expected. Any of this jogging memories of stuff Joel said about his past? No. Nothing new. What are the chances he did stuff that you don't know about? Hi. He wasn't, um, wasn't very big on sharing. I wonder what Tommy's making of all this. You probably no more about all the people Joel crossed. Hmm. já é um quarto da pousada não está bloqueada eu vou ter que ir para o outro lado então essa parte aí é interessante e agora em vez de você abrir com a faca você tem que encontrar essas portas bloqueadas e desbloqueadas por dentro então é praticamente as portas de, de faca essas aqui do primeiro jogo Rockefeller. Ah, no é verdadeiro Norman Striker, Inteligência 60, Força 100, a filiação só seria of Champions. A maior conquista do magnata de imobiliário e de construção Norman Striker era o quartel-general da Spark, tanto a parte visível ao mundo como o enorme complexo laboratorial subterrâneo. Mas, quando assistiu a uma experiência secreta, Laurent Foucault tentou livrar-se dele numa explosão de uma pedreira. Quando a Society of Champions não conseguiu resgatar Striker das rochas, Dr. Steam Stam tornou as rochas parte de Striker, agora coberto da cabeça aos pés com uma armadura de pedra. Rockefeller procura desmantelar o quartel-general da Spark, tijolo a tijolo. Ele conhece o edifício melhor do que ninguém, herói neutro. o um mapa eu quero um mapa chutinho <risos> ah gina mano ó ó ó ó ó ó ó ó ó Calouro Deixa um tá acabando o Tá eu ainda acho que tá pra entrar nessa casa aí Mas eu quero um mapa Sério que não tem nada pra cá? Nossa, sério o que é isso, mano? Ué? Acho que teria alguma coisa aqui. Ai. Tá, vamos lá. Você não dá pra mexer? Parece que dá. Gritos. Eu vou ter que levar aqui. O que você está com isso? só espero que aqui não seja passar, tipo... Realmente passar. Podia me ajudar, né, Dina? Qual lá. Tá. A questão é que ali tem um lugar também. Tem dois lugares aqui. Só que eu não sei... Putz, eu não sei qual que é o progresso ou não. Olha aí, viu? O jogo não deixa claro qual que é o progresso. Eu esqueci que eu não tremar. <risos> Oxi! Do nada. Aí eu poderia vir aqui. Cair aqui. Seguir aqui. Ou eu poderia ir lá na outra casa. e mano, eu já errei duas vezes. Se eu errar a terceira, eu vou. Da próxima vez tá eu vou fazer o contrário. Mas eu acho que o progresso é pra lá. E aqui é forte exploração. Então eu vou vir pra cá primeiro. É, então. Ah, então aqui eu tô solo. Provavelmente vai vir alguns bichos. Tapa. Amarelo? Verde? Sei lá que cor é isso. Viv, Fomos roubados ontem à noite. Foi o Jimmy. Espero que tenha agido por conta própria. Se estiverem a passar por dificuldades, falem comigo. Preocupo-me preocupo contigo e com o teu filho. Agora mais que nunca. Temos de olhar uns pelos outros. Já há criminosos que cheguem a controlar a cidade. Se juntares um pouco de sal e água, quase que sabem a coisa a sério. Não é muito, mas espero que ajude. Quanto mais não, quanto mais não seja, aguentarem até a próxima entrega. Assinado Raul. quebraram ele, tá? Opa! É, fez tempinho já que eu não acho uma bancada de trabalho. Nossa! Isso aqui é coisa nova. é uma bomba de proximidade! Nice craft, Nossa, com uma ratoeira, que genial! Genial! Deixa eu ver o é que isso faz. Ah, é que é explosivo também. Ok. Entendi. Genial, mano, com uma ratoeira! Que toque! Eu tava me perguntando como é que eles vão fazer bomba de proximidade no Apocalipse. É com ratoeira. Muito bom. É 40, né, eu prefiro comprar. Não, isso não tem. Ahn. Uh, tá, acabou, não tem mapa. A não. Então é isso. É, dessa vez eu não errei. Falou! Responde ela! Dessa vez eu realmente acertei que é aqui a progressão. Eu ainda posso ver os bairros. Como você quer ir? Uh... Vamos ver. Ah, mano, eu preciso de um mapa, velho. Puta merda, tudo é mapa? Geralmente as coisas. No 1 pelo menos o que a gente mais achava. A primeira coisa que a gente achava era o mapa. E aqui agora o mapa ficou importante, real. Então.. Eu estou conversando, não posso pegar. Putz, esses dois aí não tem como eu pegar ele separado, eu acho. Talvez se eu distrair com tijolo, provavelmente. Mas eu quero pegar aquele cara em cima, aquele cara em cima vai ser complicado Sai, Dina! Nossa, essa colisão, mano. Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Não vem. Caraca, Dina! o Tem mais um, tem aquele lá de sai. O cara viu a Dina. Eu acho que ele viu a Dina, velho. Não fui eu. Você foi eu. Merda! Merda, merda, merda! Ai! Puta merda, vocês esperar agora pra mim da tamanho. Vê. Tem assim. é eu esperando? acho que sim. Bem. Você reconhece alguma outra? Fazer... Não. Hum. Hum. não. Não, vou. É a única coisa Acho que, eu é muito Você acha que estão eu não espero que Nossa, eu não usei tijolo, caramba, eu mando pro tijolo para dar uma tijolada na cara e ela não dá a tijolada, velho. O peito de fogo tá da hora também. Ai, por é, é que o cara subiu aqui? Posso ideia? O preço, oi, mata ti. Ok, dali foi onde a gente veio. Sim, a gente pulou ali, e aí a gente vai é direto pra cá. Ok, continua tirar isso aqui. Pá! Não. Tá. Cadê, cadinho. Nossa, que nem no left Behind, tinha uma loja assim de Halloween, de Halloween. É um Oxi, mudou o gostado aqui Eu lembro que ela dizia que eu gostava, se não me engano E bora, nossa, tô sem mapa ainda. Né? aqui. tudo errado não. Então não. Aí desce Não espero que estão lá Então né? Vou entrar com Silêncio Não foi que eu esperei. Ah tá não, Aqui não apareceu Acho estranho subir Opa. OK. Já vem. Me dá um mapa, por favor, velho! Map? Mapa? Não mapa, mapa, mapa, não não primeiro exposto uma vida assim Deixa eu lembrar Deixa eu dar um mapa, velho Eita. tá com três. Pior lugar, <GASCILENCIO> Possimil, eu entrar, Possimil, vai. Você não viu o cara entrava? Se vira, vai. Entra! Entra! Tá, não deu. Não deu pra entrar. vou bugado na porta. Ixi, deu 30 minutos, velho. Tem que parar. Mas eu vou terminar essa, essa level aqui. Os caras estão olhando pro outro lado. Que bosta foi essa? Como é que você me viu? Vai, pega! Boa! Eu nunca vi você lutar assim. eles procurando você? Muito. Voltou. Ah, eu quero só avisar uma coisinha então. Uh, na verdade eu já estou em um vídeo muito além para me avisar isso. É pra me ter avisado antes, mas ok. Agora é a paciência. Uh, talvez tenham alguns erros de sincronização em algumas partes, ok? Eu já vi que a primeira eu sei que ele deixei... Mal sincronizado, daí o, o jogo estava um pouquinho à frente da, da minha voz, da minha, da minha reação. E é, eu vou tentar sempre sincronizar certinho, tem uns negócios para sincronizar, tipo, eu conto até 3 e clico no botão, essas coisas, mas não é sempre que eu vou conseguir, então tá aí. Né? Ah, muito tempo Eu tinha visto alguma coisa ali. É, aqui não tem nada não. Ah, eu achei que era uma portinha. Não é. Pode só tirar aqui esse plot. Isso aqui não tem a gasolina. Sorry. Out of service. Tá vamos senhor, eu só tá tô perdido, velho. Eu preciso de um ah, mapa, mano. Tá, eu vim de lá, que eu saiba. Eu lembro eu vim de lá. Então, acalma aí. Não, já tô lembrando. Eu lembro de ter vindo de lá, da direita. Eu tava cheio. Tudo bem? É, daqui que eu vim, vou aqui. Tá, vamos passar aquele né, só aqui. Vamos ver o de espuma essa reta aqui agora. Três aqui. Oh, tem três infectados. Não é... Eu achava que era três patrulha, Não é infectado. E esse primeiro aqui é um corredor. Eu acho. Eu acho que ele tava aqui. — Fran, é desta, na madrugada, na madrugada de domingo. Mantenha o teu pessoal fora das ruas, mas cuidado com o que dizes. Se o Isaac descobre que falei, estou for... — Deve acontecer tudo muito rápido. Não sobrou muita gente da Fedra no teu bairro. À medida que formos despachando os bairros... Vamos levando as pessoas para a base. Elas, elas que não se passam. É temporário e serve para nos ajudar a distinguir as boas, as boas pessoas das más. Mal posso esperar por voltar a dormir na mesma cama que tu. Já chega de passar notas às escondidas naquele, naquele estúdio estúpido. Assinado, Rebecca. Fran de Francis Francisco... Ou oh, Francisca Opa! É um Isso -oh, tem um canister Eu ainda tenho um silenciador Sim, mas eu não um silenciador Tem, então tá de bom Alguém aqui que é uma vida Top! Ele vai clicando no, no final e mostra uma desculpa. Tá, aquele eu acho que não vai se mexer dali. eu espero que isso aqui também não. Foi. Ah, a Dina pegou outro. Pegou. Agora acho Acabou, tá né? Ficou. Tá Vai tá lá. Não tem como eu setar pra ele avisar. Tipo, ó, oh, me avisa quando é isso aqui estiver pronto. <risos> tá? Meu álcool vou... Os caras foram contra o militar uma década Por que eles ainda estão tão amplos? Não tantos que vêm aqui. não sei. A cidade ainda parece que está cheia de suprimentos. não sei por que as pessoas precisam lutar sobre isso. Me fala alguém agora. Ah, outra partilha. Tô achando que eu já perdi um monte de cartas, porque está muito fácil de achar. Dr. Stem. Ah, não, Dr. Stem. Ok, já vou falar Nome verdadeiro, Opal Roy, inteligência 100, força 40, afiliação só seria champions uh, Tendo perdido seus pais para o, para o câncer quando era jovem, Opal Roy devotou-se ao estudo das ciências, determinada a nunca deixar que alguém tivesse de sentir a dor e a perda que ela sentiu em criança. Conhecida agora como Dr. Stem, ela colabora com médicos e cientistas de todo o mundo em tecnologias que melhoram e salvam vidas. Ela também trabalha com a Social of Champions, usando a sua própria tecnologia para travar os esquemas perversos da Spark. A tenacidade e a recusa em aceitar a derrota são tanto a sua maior força como a maior fonte de tormento, heroína. Gente. Caraca, Dina, não me dá um susto assim Ah, mano Tô sem mapa, velho Eu tô, eu tô seriamente achando que eu Sei lá, eu deixei de investigar algum lugar Que eu deixei o mapa pra trás Que bosta, mano Ah, velho Será que foi isso? Mas eu investiguei tudo Como é que eu vou deixar o mapa passar? A coisa que eu mais tô procurando Tô investigando tudo quanto é campo Só pra achar esse mapa não é possível que eu deixei ele passar, mano. Não é possível. É, é que não apareceu ainda. Não é possível que eu deixei ele passar, velho. Não acredito. Pô, tô investigando tudo, velho. Não não, não. Eu não deixei ele passar não. Tá. É que eu ainda não achei O caminhão ali tá pra mim. Tem coisas dentro dos carros tem que tem que quebrar vidro pra achar. Agora eu tô com isso na cabeça. Vou começar a olhar os carros. Se dá para quebrar vidro vida do carro, por que, por que quebraria a vida do carro se não pegar alguma coisa? Opa, não não, não, não sei. Esse <risos> jogo a tá trollar patrolerando. Aqui, dá pra Vamos continuar. Nossa, essa parte aqui tá... Tá bem. Ah, que imodí. Ok, calma aí. Estou aqui. Eita! Tá. É. Hum. Ah, ele e a Jini entraram em posição de combate, mano. Ó, oh, ele tá até tá correndo. Eu não faço ideia de onde é que eles estejam Eu acho que estão aqui em cima Nossa não, eles estão lá Nem perrando que eu ia achar eles Tava olhando pro outro lado O suficiente, eu acho. Uh -huh. Espero que vocês troquem os dois. Provavelmente não são, mas eu espero. Por são. Ah, deixa eu matei. Talvez ir Tá, lá, pegar eles. Eu não quero eles um zanzando mais tarde daqui é na deixar. Tenho certeza a fazer nossa esquerda Ah, tem um cara ali Não tinha uns, caras que fosse falar Queria ver eles Eles daram a volta E aí esse aqui está na esquerda Vamos ah. Acho que são Parece Acho que eu vou gastar o sencidor. Ah, boa, Dina! Caraca! Boa, Dina! Assim se faz. Eu não, não tinha pensado nisso Como alone? QZ is Just need a QZ Eu preciso de um minuto para falar com ela Você vai fazer ela falar? Eu Agora faz completamente sentido, nós poderíamos ter te matado, deveriam mesmo. Porque realmente. Eu tava lá com o Joel, na cena do Joel lá, ela é tudo que tava dando. A questão é Onde tá o mapa? Ah, no trailer passou um infectado aqui A TV Nós não estamos indo para a TV Station eu ainda tem muito coisa Porque eu não achei o um mapa, velho Eu só espero que, tipo Que, tipo, eu não achei Porque ele ainda não apareceu Não porque eu perdi ele Porque eu não olhei em algum lugar Espero que seja isso eu olhei em tudo, tá ligado? Da hora Alguém aí tem um mapa pra mim? Deixa eu jogar aqui Ah, não dá Os corredores, ai merda, ah, tá um nossa. Se o corredor tivesse, eu já teria visto. Bora. Ixi, tá? Não precisa de nada por enquanto, mas se eu tomar um dano, ainda eu faço kit Se eu tomar um dano. Ah, tá, então temos é um instalador e o outro não sei o que é. Tem dois ainda. Eu sei que um deles é instalador. Esse aqui é. Tá, eu não acho que eu vou tomar um daninho. Não tô me dando, tá pano lá vai ficar. pra ficar Cadê que é pírula? Sai. Eu falo pírula de propósito, não falo pírula. Eu sei que é pírula. Mas eu falo pírula de propósito, não tô errando porque eu não sei tá lá. Tá, pírula? tá Dá! Ai... Nossa, eu tava... Eu não quero 40, 50... Que cheio... Tá cheio também. Então. Não tem mais essa estatística, eu queria ver essa estatística. Porque... Eu queria ver como é que tá a minha precisão, não tem nenhum tiro na... Todos os tiros que eu dei até agora foi headshot, eu queria ver se a minha precisão tava assim. Ou mostro no final também, tem O armário é bem. Ah, uma cartinha. Os placinados estão então, por toda parte, mano. Vou achar um monte. Mas tu então, não esteja procurando. Sargento Gélido. Sargent Frost. Uh, não é verdadeiro Edward Frost. Inteligência 40. Força 80. Criação só seria o Champions. Outrora um soldado comum, o Sargento Edward Frost. Foi uma cobaia involuntária de uma experiência da Spark. Administrado com uma mistura de nitrogênio líquido e materiais radioativos, foi dado como morto pelos cientistas, mas o frio colocou-o num estado de animação suspensa, o que permitiu que escapasse. Conhecido agora pelo mundo como Sargent Frost, ele usa os seus poderes criogênicos. Ele usa seus poderes criogênicos para ajudar a Sociedade Champions e levar a Spark à justiça. Herói. Meu oinho tá equipado, então... Eu vou... eu não sei, mas eu tô com medo de sim querer passar demais e não utilizar a bancada. <risos> Muito legal pra né? isso. Tá, eu acho que eu vou voltar lá na bancada agora, mas eu acho que que vai dar pra gente... <risos> que susto! Nossa, mano, levei susto com o barulho da, da pessoa me vendo. A a de fui do nada. Opa, lá em cima tem um. Será que dá pra subir? Provavelmente vai. No... Ah, vai se ferrar, mano. Troca. Funcionou! A. A. proximidade proximidade! Eu só não vi a explosão. Mas funcionou. Tenho certeza que dá pra mim passar aqui. Ai, tô me vendo, tô me vendo, tô me vendo. Ai, filha da mãe! Ai, me acertou duas vezes, que mentira Ai, ai, vai, toma, nossa, pegou muito, putz, a gente tirou junto, a minha câmera balançou, ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, Foi, foi. Foi. You good? Hey, I think it's this way. Pera aí. tá Ah, se é por esse caminho aí. Então. A gente vai dar a melhor volta. Não tem mais pra ver. Acho que não deles tinha. Pano. lá é passar né? agora. Sim, sei onde é a proteção, a proteção é pra... não pra não pra trás. No caso, mas é, pode ser difícil. Eu errei mentira. Um As As minhas proximidades são muito boas. pode fazer mais dados. Ah, tem silenciador, é ah, verdade. Eu. Esqueci. Não tem que silenciador. é o meu... O meu estourou. Cheio de fita. Deixa eu usar fita, isso aqui. Tá. Deixa eu voltar lá porque eu acho que tem algo que eu tô cheio que eu preciso. Tesoura. Não, esqueci de dar uma tesoura. Um trapo. Um Então ainda não. Se eu tiver no momento do bagulho que eu tiver que usar o sensador, daí eu faço sem problema. Mas por enquanto ainda não. kit médico que cheio mas eu vou aproveitar eu vou aproveitar que o kit médico cheio e eu preciso de mais vida eu vou usar um kit médico posso melhorar isso silenciadores melhorados esse aqui é putz aqui é a melhor coisa 40 eu vou sair para ali ó, pra ali é para passar. Pronto, eu errei um tiro. Só gente... Não é possível que a gente atira no mesmo momento. Bro. Aí eu errei um tiro, que bosta. Você é louco? Quando leva tiro a, a, a primeira balança muito. Tá. Eu vou só passar ali onde ele estava. Eu acho que aqui tem uma arma que eu já aqui. Nossa, olha é isso. Caraca, que tá. Se aqui tem mais um aqui, tem tem que se pegar. E tem mais fita para cá Eu acho que aqui Isso Um pano vou tirar os Tá cheio, vida Que era o próximo que eu queria <risos> quarenta soltei o bagulho eu soltei o copo bem perto da do microfone eu acho que deve ter ficado um forro do caramba Aqui. Agora eu subir pra cá e aqui eu só espero que deu pra me voltar assim. Eu vou ir de, eu vou lá para a bancada, para falar a verdade, eu não lembro, eu tô indo na na na sorte, eu não lembro muito bem onde é que é, eu acho que é para cá, ah é aqui, é aqui. trinta e sete vamos lá vamos ver qual que é mais caro Se é cinquenta se é oitenta oitenta comissão oitenta que dá mais quarenta quarenta cinquenta quarenta cinquenta trinta 50, 50, 70. Tá, é o 80, então. É um 80 e um 70. 80 é a mira? 80 é a mira, bora. Ó. Ó, pessoal. Ok. Aí temos, agora é 70, né? Eu vou só para garantir. Ó, tem 50... Ah, mas eu estou com 60, então 70 não dá, tá, mas temos 50, 40, 40, 50 também, 40, 50, 30, aqui outro 50, e aqui temos 50, 50. Eu. Percebi duas coisas. A Shotgun tem uma capacidade de munição muito ruim. E talvez seja muito útil a estabilidade para 9mm. Pelo fato de eu estar usando a 9mm. <coughs> pelo fato da 9mm ser a única arma que eu estou usando, pelo menos por enquanto, eu vou aumentar a estabilidade dela. Substitui o punho da pistola para reduzir a oscilação da arma, mais 35% de estabilidade. Vai. Ó! Oh. Foi. Não tem mais como comprar. Não. Nossa, a minha sniper está quase no máximo. Só falta a estabilidade dela para chegar no máximo. Eu quero que... eu quero que essa mira Ó oh. Ó Nossa, tá muito melhor <risos> Cadê os <esse> caras aí? <risos> Bora. Quero acho que é um lugar mais baixinho para okay. cá. Continuar. Vamos continuar. aqui. Ah. aqui. Próximo. É isso mesmo, Tá. Eu acho que aqui é o progresso. Deixa eu chegar pra cá Aqui, uma garrafa. Fiz aqui. Vamos vir pra cá. Ah, então o professor era ali, eu acho. Não aqui. Vou achar o cara aqui. Nossa, então talvez eu achei algumas peças aqui. Vamos ver enquanto eu tava tá... jogando. Pra me ter Pra mim ter olhado quando eu, eu fiquei. Mas eu acho que eu tô com 67, né? Com perigo de 50, vai pra 17 Eu acho que é isso peguei fita já tá é, não tem como usar fita ok ok, revistado já não achei nenhuma peça então, realmente eu tinha que ter ido lá antes. Poder, na verdade, eu realmente poderia ter ido lá antes. Enquanto este vídeo está sendo gravado, eu estou postando o segundo episódio e renderizando o terceiro. para Passar E. aqui. Os caras mataram né? Ah, era aqui que a gente não ia passar. Ok. chegamos checkpoint. Now what? A gente tem tá um jeito. Tá? Se tivesse estendido para snipers seria perfeito, cara. Tá. Quase não tem. Tá. Vamos tentar andar. Aqui eu acho que é para dar pezinho. Ok. Tá. Então, é só vamos aqui. Ei, Zina. Sim. Boa. Give me your hand. Okay. Hey, that It looks like the TV station from your map. Yeah. Come on. O mapa não está disponível. Ah, agora diz. Então é porque agora sim, é uma área que eu tenho que achar outro mapa. Porque antes eu clicava no mapa e não dizia nada. Agora ele diz, o mapa não está disponível. Então provavelmente agora sim eu tenho que achar outro mapa. Eu não you. Shut isso sem você. O Ai, susto cara, What the fuck was that? trap. walking. Uso, mano. Uso, como, é que vou, como é que eu vou saber onde é que tá essas armadilhas agora? Ah! Ok, descobri. Não passa aí, Dina. Peraí. Ele ainda estava vivo depois de perder as pernas, Candelabra. Candelar, nome verdadeiro Sophie Alcoin. inteligência 60, força 80, filiação só seria of champions esta heroína que é um autêntico farol na noite mais escura ganhou seu nome quando as pessoas viram pela primeira vez o fogo que emitia das suas mãos e que fluía nos seus cabelos oriunda de Alvérnia, a região vulcânica de, Fran de França <risos> região vulcânica da França, caiu num lago de lava ao tentar proteger o irmão mais novo contra os homens do Dr. Utman. Dada como morta, emergiu da lava viva e capaz de brandir fogo como uma arma, desde que não a arrefeça. Quando não está a trabalhar com a sua of champions, ela passa os seus dias a caçar o Dr. Uppman, que ela crê estar a manter o seu irmão prisioneiro Heroí. De vida, então tudo isso aí Estou com muito medo de ter uma armadilha aqui, velho, eu, eu não vi. Tá, eu ainda não achei mapa nenhum. E aqui parece ser um lugar grande. Where you going? They hold on a aqui em cima. Ah, agora eu acho que eu vou achar o um mapa. Acho que é aqui que eu vou achar o um mapa. Não há um apêço. Basta. Ainda não vi, vi cicatriz e ainda faltam quatro horas para esse turno acabar. Ok, então. não Pois é, falar, mas é de mas, peraí. Não, não, não, não Volta lá. Talvez. Ok. Talvez tinha coisa do diário dela. Para aqui. Chega mais? Mãe! Boa! Oh, my ass hurts. é <laughs> a chique? O que é que você Jackson. <laughs> Might be a good way to deal with the bullets. Yeah, that'd be smart. Could probably blow up some stragglers. Huh? <laughs> <it on>. <laughs> They <really> can't read. We'll <laughs> <They'll> make drawings. <laughs> you know, they'll like tripping over a wire. <laughs> I bet I could build them. I'll like you. I want it in writing. Nice. From the jewels. Tripwired a whole town. How'd people get around? It was just him. Wait, he lived alone in an entire town? He had trust issues. That's sad. It kept him alive. It's not like you have to choose between being alive and being close to people. It's not black and white. You take a risk, though, right? You take a bigger risk being alone. What if he got What if he got sick? What yep. if someone else gets hurt or sick? You have this added, you know, burden that puts you in a worse position. Yeah, I guess that's also true. Eu acho que é Eu acho que é com os escars Mapa, mapa, mapa, muito escalmata. Tá, aqui tem bomba. Tem esse e esse. Vindo de proximidade oh. é muito boa. Vou é fazer a mesma dela. Yeah. Um, com tropa não tem. É, não tem mapa ainda. Ah, é do vivo. Ok. Liv, espero que recebas isso. Eu vi o que aconteceu. A WLF arrombou a tua porta e levou tudo aquilo com o tinha roubado, que o Jimmy tinha roubado. Joias, cartões de identificações, identificação, senhas de racionamento. Ele não respondeu às perguntas deles. Eu só disse que não sabia de onde as coisas tinham vindo. Eu tentei falar com eles e explicar como as coisas têm sido difíceis por aqui. Como a Fedra se tinha esquecido de nós e que todos... Tínhamos de fazer coisas de que não nos orgulhamos. Pareciam ter acalmado, mas depois encontraram uma prece seraf... serafita no bolso dele. Tentamos impedi-los, lamento imenso. Assinado por Raul e Rita. Paul Hatter. Ah, seraf... ah será que esse... <risos> esses são os cicatrizes? Caso. Where's the scars? Scars. I don't care for this. <sighs> I feel she's trying to this because of you. shot. Vamos ficar Tá Ai, que nem o alce Let's tell me this. fact a number on this Oh, Dina. Yeah, sorry, it's just a smell. Alright. I must have taken off on foot. You good to keep going? Yeah, I'm fine. Please. Não, não acho que isso seja outra coisa, tá gente? Eu acho que realmente é o cheiro. Não acho que ela tenha essa remodida, during the civil war i never put up this kind of resistance nope come tá puxa goti não vai bem perto não it's not counter chickens though nossa, o problema desse assim, Nossa, esse é são incríveis, mano. Como gráfico, puta merda, melhor coisa. Mas eles são muito imensos, não tem como tu achar recurso. Se tu achar, é na cagada. Se que alguma coisa escondida aqui já era, é, Ninguém. Oh. More bodies. More bodies. Tommy definitely came this way. Essa grama, velho. Essa grama alta não é muito boa. barricade. Para, Prenda. E aí, já. Tripwire. Shit. Na hora que ela disse. Nossa, um pouquinho antes de ela dizer stop, eu percebi. Um passo para o passo. Sim, vamos cuidar. Tá. Deixa eu joguei aquela garrafa de nada. Deixa eu tentar. não sei se vai pegar. Nossa, tirou muita vida. Eu achei que ele estava numa distância segura. Puta merda. Será que. Vou tentar. Tá, não dá. Eu achei que, eu achei que dava pra pular. Aí, beleza. Ah, agora eu quero ver. Nossa! Ó. Acho que eu não. Vocês não tem dano. Não. Não pula aí. Tá, deixa eu pegar o cheiro aqui. aqui. Tem jeito de novo? Tem. Okay. Uma barricada Ok, bem... Well, hum, ah, não vou não se se Sim, é, eles estão de ver. Não acho que tem. Vou... Se tiver alguma coisa ali, não. eu não vou ir. Só se eu achar outra... Outra garrafa ou outro tijolo. Aqui. Tipo, literalmente aqui. Nessa região, no caso.